Olá, concurseiros e concurseiras, bem-vindo ao canal do Estude Já Concursos. Neste vídeo, vamos ensinar a você como criar um plano de estudos básico. O primeiro passo para quem quer alcançar o sucesso em concursos é criar um plano de estudos. Isso vai eliminar aquela inconstância nos estudos, e otimizar o tempo que você tem disponível. Primeiro, defina uma meta que possa ser cumprida. Por exemplo, não adianta você querer estudar 10 horas por dia se você trabalha, se tem filhos e outros afazeres. Defina o tempo médio de estudo, ou seja, mesmo que ocorra imprevistos durante a semana, tente manter uma média diária de estudos. Defina o um local para seu estudo. Pode ser até mesmo a mesa da cozinha, mas lembre-se que quanto menos interrupções houver, mais tempo de estudo você terá. Pratique. Faça exercícios regularmente para fixar o conteúdo. Revise. Conteúdo estudado não fica guardado para sempre. Você deve ter mecanismos para revisar. Se ainda não conhece nenhum, estaremos apresentando em outros vídeos algumas técnicas de revisão. Quem sabe uma delas não seja a sua. Para começar, separamos as principais disciplinas que aparecem com grande frequência nos principais editais. São elas. Língua portuguesa, informática, atualidades, raciocínio lógico-matemático e os direitos administrativo e constitucional. Essas disciplinas formam o rol básico que você deve dominar. Neste vídeo, vamos imaginar um cenário bem comum em que o concurseiro tem apenas 4 horas diárias. Vamos lá? Vamos iniciar a semana com Língua Portuguesa, dedicando a ela 2 horas. Geralmente, o número de questões de português é bem alto, na sequência, nós colocamos uma disciplina que não requer tanta leitura. Para finalizar, separe sempre uma hora para fazer exercícios. Na sequência, colocamos uma disciplina que não requer tanta leitura. Para finalizar, separe uma hora para fazer exercícios do conteúdo estudado. Na terça-feira, colocamos RLM, uma hora e meia, o mesmo tempo dedicado a direito administrativo. Veja, colocamos no mesmo dia uma disciplina que exige mais raciocínio e uma que exige mais leitura. Como sempre, uma hora de exercícios. Pode parecer pouco, mas não deixe de fazer alguns exercícios das disciplinas. Na quarta, iniciamos com direito administrativo e novamente estudamos língua portuguesa. No mesmo sistema de uma hora e meia para cada. Depois, exercício de fixação. Quinta, temos atualidade com um tempo reduzido e mais um pouco de RLM, duas horas. Na sexta, fechamos com as matérias de Direito, uma hora e meia para cada, sempre precedidas de uma hora de exercícios. Sábado é o dia para que você revise o conteúdo, preferencialmente uma hora para Língua portuguesa, uma hora para Direito Administrativo e Direito Constitucional. Feche com meia hora de RLM e Informática. Aqui é interessante que você utilize exercícios comentados para que você saiba porque errou ou acertou as questões. Enfim, chegamos ao domingo. Mas calma, nada de folga. É a hora de praticar. Faça um simulado. Procure criar as mesmas condições que você encontrará no dia da prova. Agora basta repetir todo o processo durante as outras semanas. E lembre-se, o sucesso não vem por acaso. Ele nasce de muito trabalho e persistência. Bons estudos.